Fala, fala galerinha, eu sou o Norberto, esse é mais um Elefante Literário, e eu finalmente li um clássico da literatura mundial depois de muitos anos, das pessoas me recomendarem falarem sobre ele, eu vou vir e deixar de lado, que é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Eu coloquei isso aqui, assim, na cara da câmera, com certeza nem focou. Além de ler o livro, eu também vi o filme, a primeira adaptação, não vi a segunda, confesso, é, comecei a ver, mas meio que não tive muita vontade de ver, porque parecia uma coisa completamente fora... fora do, do esquema, né? Apesar de ser uma coisa mais voltada para os padrões de mídia atuais. Tipo assim, uma coisa de muita explosão, muita tecnologia e tudo mais. E eu meio que achei que isso ia ser uma forma de fugir muito da história. e acabei não assistindo. Talvez assista depois. Talvez, mas para esse vídeo, não. Então, Fahrenheit 451 é um livro, uma distopia, de 1953, que retrata um mundo onde os livros são proibidos de existirem. Proibidos de existirem ou proibidos de existir? Fica no ar a dúvida, né? Nesse mundo, os bombeiros são personagens, assim, imprescindíveis que eles queimam os livros em vez de apagarem o fogo, apagarem incêndios por aí. Eles causam incêndios, queimando livros, muitas vezes até queimando pessoas, por que não? Falando especificamente do livro, primeiro porque o livro, enfim, vai dar uma base para as questões do filme, a gente vai conhecer Montag, que é o nosso protagonista. Ele é um bombeiro que começa a questionar todas essas questões políticas, sei lá, essas questões sociais, todas essas, essas questões de queimar os livros, de por que as pessoas não podem... Lê. Ele vai ao longo do livro, então, entrar em conflito com esses ideais, até estar completamente contra o sistema. É isso, é um resumo sobre Montag, o nosso protagonista. A gente vai conhecer também Faber. Faber é um ex-professor que há mais de 40 anos ele não ensina, porque, enfim... Foi proibido de ensinar as coisas que tinha nos livros. E dessa maneira, a partir do momento que as pessoas não são mais ensinadas coisas, né? As pessoas não são, ensin é, as pessoas não são ensinadas das coisas, elas não têm mais pensamento crítico. E sem pensamento crítico nenhum, a gente tem aqui Mildred que é a esposa de Montague. Ela tá super conformada com a situação, super cômoda na casa dela, com aquelas grandes televisões nas paredes que passam a informação, que tratam ela como se fosse da família, meio que robotizada. Eu tive essa impressão, não sei se... É assim mesmo que é pra ser. <risos> e a gente tem Clarice também, que é uma vizinha de Montag que um dia se encontra com ele, começando a conversar. Ela é bem, bem doidinha assim, umas conversas meio estranhas pra cima dele. E ele meio que depois de que conversar com ela, ele fica se questionando, que ele, ele começa a se questionar sobre essas coisas do sistema. E aí a gente tem Biri, Biri que é, enfim, o líder dos bombeiros, né, o chefe lá dos bombeiros. E ele meio que é a cabeça do sistema, que representa a cabeça desse sistema ali. Ele é bem autoritário e acredita que realmente essa é a melhor maneira de fazer as coisas. Foi um livro que eu li mês passado e pude perceber, assim, com muitas pessoas também, que tem muita relação com o governo que a gente está vivendo atualmente, né? Na verdade, é com a situação mundial, muitas vezes, onde existe muita repressão, muita opressão e não é todo tipo de conteúdo que sempre é publicado, que está sendo publicado e veiculado, tem muitos cortes, muita censura, enfim. O autor mesmo ele disse que o livro trata de como a televisão e as mídias destroem o interesse nos livros de maneira mais simplificada. Isso é muito percebido como eu acabei de dizer, né, por Mildred, que é a esposa de Montag, e pelas amigas dela, que são completamente, totalmente alienadas por essas paredes, essas televisões. Eu não entendi. Assim, vou logo dar um spoiler aqueles, Porque no livro é como se eu entendesse como se as paredes fossem televisões, que passassem coisas, e no filme é, de fato, uma televisão que meio que conversa com as pessoas. Enfim, isso não é uma questão a ser grande debatida. Mais um trecho do livro diz assim. Enquanto Huxley e Orwell, isso é um trecho do prefácio do livro, né? Enquanto Huxley e Orwell escreveram seus livros sobre o impacto dos regimes totalitários, nazismo e stalinismo, Bradbury percebe o nascimento de uma forma mais sutil de totalitarismo, a indústria cultural, a sociedade do consumo e seu corolário ético, a moral do senso comum. E é justamente esse ponto né, que tem a ver com a sociedade que a gente vive hoje em dia. O totalitarismo quanto à questão cultural que a gente vê por aí, né? Recentemente, inclusive, cortados verbas de cultura, de músicas, de artistas, de teatro, de cinema, de televisão, de produtos culturais como um todo. Sobre o livro, ainda, a escolaridade é abreviada, né? Como eu já disse, a disciplina relaxada, as filosofias, as histórias e as línguas são abolidas. Ou seja, né? Gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. As pessoas só aprendem coisas práticas como mexer em máquinas por exemplo não aprender nada de filosofia nada de sociologia nada de que faça pensar tá entendendo é mais uma questão é, manual mesmo mecânica como se as pessoas vivessem para trabalhar para fazer uma função e não para refletir sobre a vida sobre qualquer coisa que possa acontecer fora daquela daquele cabresto a vida é imediata o emprego é que conta o prazer está por toda parte depois do trabalho por que aprender alguma coisa, além de apertar botões, assinar interruptores, ajustar parafusos e porcas? Não tem pra quê, né? Já que é só isso que as pessoas vão fazer, basicamente. No filme, a gente percebe bem isso na adaptação, porque a gente começa com takes, vários takes de antenas de televisão, né, passando uma musiquinha ali tocando, a gente meio que numa vibe entrando naquele mundo. E a primeira cena de fato é dos bombeiros queimando livros dentro de um apartamento, né, procurando, escavando, abrindo tudo, quebrando as coisas, tudo para encontrar os livros, tocando fogo neles e Montag pega o bonde, vai para casa e é nesse bonde que ele encontra com Clarice pela primeira vez. Daí ela começa a fazer perguntas para ele, tipo. Por que bombeiros queimam? Será que um dia os bombeiros já fizeram outra coisa? Por que é proibido ler? Ah, mas você lê os livros que você queima ou não? Ou só faz isso porque você quer? E ela meio que percebe que ele é diferente das outras pessoas. Porque ele ouve o que ela tá falando, então tem alguma coisa diferente ali. E ele meio que fica com aquele enculcado na cabeça. E é a partir desse momento, especificamente, que ele vai começar a pensar em se voltar contra o sistema. Os dois são bons da mesma maneira. Eu gostei bastante. Apesar de não ter sido, como eu já disse, inclusive... A Tag dos 50%, um livro que mudou minha vida, eu esperava um pouquinho mais, apesar de já saber que ele ia ser um pouquinho mais para trás. Até porque, na época que foi escrito, os temas. É, a maneira como as coisas são abordadas enfim, eu não achei uma coisa muito aprofundada apesar de dar um geral nessa ideia que ele quer passar, dessa censura e desse totalitarismo aí que o livro trata uma coisa que eu sempre quis, né, que eu sempre fiquei me questionando é por que o nome do livro é Fahrenheit 451, obviamente que eu sei que Fahrenheit, Celsius são medidas de temperatura né, só que eu não sabia por que exatamente esse número e descobri que é esse número, é exatamente nessa, nessa temperatura Fahrenheit 451, que o papel queima mais fácil e mais rápido interessante né, isso é dito no filme, no livro eu não percebi muito isso não, acho que eu passei batido por essa parte, se tivesse sido dito vou ver depois, pesquisar no Kindle uma coisa que eu gosto muito nesse filme é a expressão dos atores é sempre uma coisa meio soturna, misteriosa, eles não expressam muitas emoções porque não é um mundo de emoções a flor da pele, enfim, as coisas são muito como eu já disse, visão fechada, e a expressão deles reflete muito isso, assim como a expressão de Mildred, que é a esposa de Montag mostra que ela é, tipo, super aluada super influenciada pelo, pelo, por toda essa questão desse sistema e tem, durante todo o filme uma trilha sonora de suspense uma musiquinha que deixa você intrigado assim, sobre o que está acontecendo, como se tivesse uma coisa não dita, por trás das palavras que estão sendo ditas meio que um significado por trás de tudo aquilo, que de fato Existe, né? Obviamente. Mas isso se intensifica ainda mais quando junta essa trilha sonora com a interpretação dos atores que eu achei muito legal. Um filme muito bom mesmo. Arrisca a dizer, inclusive, que eu gostei mais do que do livro. Se você já leu Fahrenheit 451, deixa aqui nos comentários dizendo o que é que você achou. Se você indica algum desses outros clássicos mundiais porque eu sei que tem tipo uma trilogia de clássicos que é tipo e... 1984, Admirável Mundo Novo, não sei o que. Não li nenhum desses ainda, mas pretendo ler em breve. Até porque inclusive tenho aqui, atrás de mim, o Admirável mundo novo que eu nunca nem toquei nele pra <risos> não esquece de deixar o seu like aqui embaixo se ainda não deixou e se assistiu o vídeo até aqui compartilha com seus amigos, se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra ficar ligado em tudo que tá acontecendo por aqui, tá? As redes sociais da gente aparecem aqui de vez em quando e é isso aí, a gente se vê já já, valeu!